Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje um novo devocional para os nossos corações com o tema ou com o tema de agora, já não há mais condenação para todos aqueles que estão em aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 1 até o versículo 2. Vamos então falar um pouco. A única lei que opera em uma pessoa antes dela estar em Cristo é a lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 2. É a lei da nossa depravação que nos leva ao pecado, cujo o salário é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Primeiras de Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Primeiras de Coríntios, 15, versículo 56, diz que o, a força do pecado é a lei. Ou seja, o que dá força ao pecado é a lei. A lei dá força ao pecado. A lei não é pecado, mas ela dá força, dá luz verde, ou ela dá força ao pecado, de se concretizar na vida da pessoa. Romanos capítulo 6, versículo 23, também fala é, desta, desta, desta questão. Então, quando a pessoa nasce do pai e da mãe de forma natural, ela nasce com uma lei espiritual dentro dela, operando dentro dela, sem ela ter conhecimento, e essa lei aqui chama-se a lei do pecado, e da morte, todos nós eh, nascemos com esta lei todos nós, esta lei entrou no mundo ou na vida das pessoas através da desobediência de Adão, quando Deus disse para Adão, não comer da árv do, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que comece desse fruto, eh, certamente morreria. Então, todos nós estávamos em Adão. Logo, fomos todos eh, destituídos da glória de Deus. Todos nós... O que é a glória de Deus? A imagem de Deus. Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Eh, nós fomos todos destituídos. Perdemos esta imagem, que é a imagem de Cristo. Eh, e fomos crescendo assim, sem esta imagem eh, se manifestar em nós. Até o dia em que Cristo nos salva, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é a Palavra de Deus, até o dia em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, então Deus coloca em nós uma outra lei no nosso espírito e cancela esta lei. A lei do, do, do pecado e da morte é cancelada através da lei de Cristo. A lei de Cristo agora que opera em nós. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é a lei é, do espírito e vida, ou seja, a lei do amor. É o amor agora que começa a operar dentro de nós e, essa, e, essa, e esta lei ela gera vida em nós. Uma frase que define mais plenamente o modo pelo qual a união com Cristo se torna operante em nossas vidas, nós, os cristãos, nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, começa quando despertamos para a consciência de Cristo, ou seja, quando nós despertamos que temos agora a mente de Cristo em nós. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 16, e Colossenses, também capítulo 1, versículo 27, diz que a esperança da glória é Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória daquilo que nós perdemos lá no Éden, quando estávamos em Adão. Nós perdemos, nós todos fomos destituídos da glória de Deus por conta do pecado. Agora que recebemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, então Ele agora passa a ser a esperança da glória, a glória que havíamos perdido. Agora temos de volta essa glória, que é a imagem eh, de, de Deus, que é Cristo dentro de nós. Ela agora opera em nós, mas nós temos que despertar. Para essa consciência Para essa mentalidade Tenham essa mesma mente que Cristo teve Tenha esta mente que você agora é filho de Deus Que você não é pecador Que você não é pecadora A religião fica a te ensinar que você é pecador Você é pecador ou pecadora Quando estavas sem Cristo Estavas é, fora da aliança com Cristo Agora que estás em Cristo Jesus Em aliança, em, em aliança com Cristo Cristo, Jesus, que é a palavra de Deus, que é o Filho de Deus, você já não é mais pecador. Deus também não te vê mais como pecador. Hebreus capítulo 10, versículo 17, Deus diz que dos teus pecados eu não me lembro mais. Assim como diz o ocidente do oriente, assim são os teus pecados. Deus diz que já não se lembra mais dos teus pecados. Mas o diabo, usando o ego, o orgulho, as manias no coração da pessoa, faz com que ela se lembre do pecado, aceita ser autocondenada por esse pecado que já foi perdoado lá na cruz através do sangue de Jesus. Uh, e a religião vem, enfatiza isso O que é, que é religião? A religião não é a igreja de Cristo a religião é um sistema implantado dentro da igreja de Cristo Mas que ensina uma doutrina contrária à, à, à palavra de Deus A palavra de Deus diz que agora já não há mais condenação para ti A religião vai te dizer que você está debaixo de condenação A religião vai te dizer que você está endemoniado A religião vai te dizer que você tem que pagar o preço para ser salvo para ser curado, e a palavra de Deus diz que, pelas feridas de Jesus, vocês já foram curados. Você só precisa crer e viver com essa consciência que você é filho de Deus, que você já foi curado e que você está salvo nos braços do Senhor. E Jesus disse: Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nada nós, nós podemos fazer nesse mundo. Uh, tudo nesta vida começa em Cristo e termina em Cristo. Jesus disse, eu sou o alfa, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou, eu, eu sou o alfa e o ômega, o fim, eu sou o princípio e o fim. Tudo começa com Cristo e termina com Cristo. Nós só precisamos colaborar, nós só precisamos crer e, e, e entrar no descanso do Senhor. Deixar Deus trabalhar, se manifestar através de nós. Mas a religião vem e diz que você precisa Pagar o preço. Precisa fazer algo. Precisa fazer isso. Precisa fazer aquilo. Estou falando em obras. E a obra quem fez foi Deus. Nós precisamos crer na obra de Cristo. Então, nós precisamos despertar para a consciência de Cristo. E então o espírito de vida em Cristo cria dentro de nós uma lei que gera vida. A vida de Cristo. A vida de Deus, que é Cristo. A vida, a, a vida Zoe. Em nós, dentro de nós. E o resultado dessa lei, que é a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, então é a vida eterna dentro de nós. Essa vitalidade espiritual perfeita que inclui em si o penhor da imortalidade. Agora você nunca mais será lançado para o inferno. Você nunca mais, Deus jamais te perderá. Jesus disse, ninguém te arrebatará das mãos dele. Ninguém te arrebatará, nem o um inferno, nem o um diabo, nem o teu passado, os teus pecados do passado. Nada te demoverá das mãos de Cristo. Você está seguro em Cristo, mas você precisa despertar para esta realidade espiritual, que você está seguro. A questão é que muitos no corpo de Cristo não despertaram para essa realidade. Então sofrem sem necessidade, quando Cristo já salvou e perdoou né? e, e, e, e curou. Mas ainda assim a pessoa é teimosa, ela não crê, ela não aceita também a revelação. Assim sendo, nós os cristãos que despertamos espiritualmente para a graça de Deus, graça a Deus e é o, o, o favor imerecido de Deus, o amor de Deus em ação na nossa vida, em nossa vida, temos então uma nova lei. Essa nova lei ela ela funciona em nossos corações, em nosso espírito. É a lei de Cristo, a lei do amor, que produz... Vida, que produz vida eterna. E por que que ela produz vida? Porque ela não nos condena, ela não nos culpa, é, mas ela nos ama. Jesus disse: Nem eu mesmo te condeno, vá e não peques mais. Essa é a lei, a lei que diz: Eu não te condeno pelos teus passados, te, pelos teus pecados do passado, mas vá e não peques mais. Então a graça é isso aí, é, eu não te condeno pelo teu passado, mas vá, vá viver a tua vida, manifeste Cristo para o mundo, para que o mundo veja Cristo através de você, mas não peques mais, não te metas mais nisso. Esta é a lei que funciona dentro de nós, cristão, que despertamos para a graça de Deus. Temos uma lei, é a lei de Cristo, vá e não peques mais. Por essa causa... Ou por causa dessa lei de Cristo em nós, então estamos espiritualmente vivos com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Isso aconteceu no espírito. O nosso espírito estava morto antes de Cristo. E agora que recebemos a graça de Deus, então Deus ressuscitou o nosso espírito. Com Cristo nós despertamos para a e despertamos para a consciência de Cristo, para a mente de Cristo em nós. Meu irmão, minha irmã, é, agradeço por acompanhar-nos neste vídeo. É, espero que ele tenha abençoado. Amanhã, se Deus quiser, a gente traz mais um outro é, devocional. Até mais amanhã. Shalom. Deus abençoe.